Esse vídeo é para você que usa só preto no inverno. Hoje eu vou te dar três dicas de cores para você substituir o preto e arrasar no inverno. Eu sou a Marcela Damaso, estrategista de estilo pessoal. E eu ajudo mulheres a construir um estilo do absoluto zero, multiplicar e descomplicar os seus looks. Se você gosta desse tipo de vídeo, já me segue para mais estratégias. Bom, a primeira cor que eu vou passar para vocês é o azul marinho. Pra quem gosta e usa só preto, o azul marinho pode ser uma ótima opção. Porque ele tá ali, bem próximo do preto. Principalmente se for aquele azul marinho bem profundo. Você pode fazer um look monocromático. Usar aí uma bota igual essa mulher. Esse conjuntinho. Colocar uma bota camelo. Que vai ficar maravilhoso. Você pode também usar um casaco. Muito legal para quem tem medo de comprar casaco. Principalmente quem mora no, no Brasil. É aquela ideia de que, ah, não vou usar. Eu tenho um casaco. Aliás, eu tenho dois casacos azul marinho. Nossa, é verdade, eu não tenho preto mais. Mas eu tenho dois casacos azul marinho que, assim, é, eles me salvam no, no inverno. Por quê? O azul marinho é uma cor bem legal, bem profunda e que você pode usar, que ninguém vai ficar reparando. Então, é uma ótima sugestão para você trocar esse preto por azul marinho. Outra cor que eu acho bem legal, muito legal mesmo, que é super clássica, é o cinza chumbo. Fica legal com preto, combina com marrom. Combina com várias cores mais vibrantes, como vermelho, como amarelo, uh, verde. Você consegue também uh, multiplicar com cinza, chumbo, de várias formas. E também muito ideal para casacos, tá? Outra cor que surgiu e tá aí, não saiu ainda, é o terracota. terracota é uma cor clássica, elegante, vai sofisticar o teu look. Você pode aí optar por saia, por pantalonas, camisa, que vai dar muito certo. Essas três cores vão fazer maravilhas no seu guarda-roupa, e você também pode aí dar um descanso para aquela cor preta que você sempre usa. Não esquece de deixar o teu like, aproveita e compartilhe com quem precisa ouvir isso.